Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o nosso encontro de hoje, a nossa prática, é para que a gente possa treinar um pouquinho mais a empatia. Ou seja, como será possível a gente efetivamente se colocar né, no lugar de uma outra pessoa para que a gente possa se conectar cada vez mais com esta pessoa, para que a gente possa transmitir segurança, confiança, mas entendendo que ela é ela e eu sou eu. E por que eu falo isso? Nesse mundo digital que a gente está vivenciando, homeschooling, home office, onde cada um está no seu ambiente, pouco contato físico, isso vai ser uma tendência, né? principalmente para os grandes escritórios, o que a gente vai precisar trabalhar é a confiança. Este vai ser um fator determinante para as pessoas se conectarem. E a gente só é capaz de se conectar genuinamente com outra pessoa quando a gente é capaz de enxergar que existe similaridade no outro. E quando eu falo que existe similaridade, é eu me conectar com o ser humano que está do lado de lá. Porque eu também sou o ser humano, independente de cargo, salário condição social, cultura, religião, gênero. E é essa a prática que a gente vai fazer hoje. Vamos lá? Olá! Então permita-se pausar por alguns minutos. Encontre uma posição na qual você esteja sentada ou sentado. E ajusta a sua postura para que esteja alerta, mas ao mesmo tempo confortável, para que você possa se conectar com a nossa intenção da prática de hoje. Trazendo toda a sua consciência para a respiração. Inspire e expira bem profundamente. E hoje eu vou te pedir trazer para a sua mente uma pessoa, talvez a pessoa que você tenha que se encontrar hoje, seja numa reunião, seja pessoalmente, seja através de uma videoconferência. E ao trazer a imagem dessa pessoa, eu vou te convidar a enxergar alguma similaridade. você compreenda que essa pessoa que você vai conversar no dia de hoje, ela também tem sonhos, expectativas, desejos, necessidades, exatamente igual a você. Essa pessoa que você vai se encontrar... Também passa por momentos difíceis, por doenças, por dúvidas, angústias, frustrações, ansiedades, incertezas, exatamente igual a você. Então, antes de ter essa conversa com essa pessoa, como será que você pode compreender? Que você vai se conectar com um ser humano igual a você. Que deseja ser feliz, mas que também é vulnerável. Que deseja que suas necessidades sejam atendidas exatamente igual a você. Então, inspire e expira tranquilamente com essa reflexão na sua mente no dia de hoje, para que a sua próxima conversa tenha um olhar um pouco mais humano e encontre respostas positivas para ambas as partes. Inspira e expira trazendo de volta toda a sua atenção para a respiração. Aos poucos, abrindo os olhos, movimentando o corpo e tenha um ótimo dia. E como foi? Simples, né? Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários para mim.